Então Santa Cruz fica aqui nesta ilha. Deixa lá ser por aqui. Ver o, o castelo de Santa Cruz. Por é por aqui? É por aqui. Ah, isto é o caminho secundário. É É o caminho. É o caminho turístico. É o É É o caminho eu vou já, do castanheiro e as castanhas todas! Já, ora está aqui ou ele está? Né? No outro lado não tem que nenhumas! Já viste? Aqui! Estão a ver meus amigos! Castelo de Santa Cruz! É? Yeah! Como é que é? Iupi! Vamos lá ver o Castelo de Santa Cruz! É? Bonito castelo não é? Castelo de Santa Cruz! Olha praia vasta! Ata Lucília! Como é que está? Praia de Santa Cruz! Eh? É o Castelo de Santa Cruz! Cuidamos da saúde, não temos a assistência. O horário 8h30, 23h em Setembro. O resto do ano, 8h30 e 22, 22 23, ok! Já sabemos! E o Castelo de Santa Cruz para ir para aquele lado! Olha o helicóptero lá em cima! em cima do castelo! Não Dá para passar ali por trás da árvore, ah, de ali, o helicóptero ali passar. Estão a ver? Ela abre aqui, é? Se dá para dar a volta ao castelo. Vamos primeiro dar a volta ao castelo e depois entramos ou não? Vamos a volta ou entramos primeiro? Como é que é queres é fazer? Vamos dar a volta para. Vamos dar a volta para mim para vir por fora, Vamos por dentro. Vamos lá ver. Isso é coisa islâmica, não é? Está isl... a Deve é coisa islâmica, se calhar. Não sei. Agora temos aqui. Cessa... Acessível a pessoas com imobilidade reduzida, estão a ver? o meu aqui o castelo? Nós estamos aqui neste momento, estão a ver aqui? É uma ilha. Era isso, pensam que a um fumar esta parte aqui do placar. Pode ir andando. Descubra a ilha do Castelo de Santa Cruz. Oficina de turismo e tal. Para visitas. E temos ali a melhor. Bem-vindo à ilha de Santa Cruz. Temos aqui, fazemos aqui o Thundernail. Aqui o Castelo de Santa Cruz. Ok. Estão a ver? Nós estamos ali embaixo, ali ao pé da ponte. Temos ali oh, um pequeno lagozinho. Dessa entrada de água do mar. Está o porreiro, para isso impecável, olha aqui, como é que era? Está ah, o porreiro vamos lá ver a bicicleta, mistério do ambiente, sobre é bicicleta e tudo. Vamos lá ver. Aqui, dá aqui a volta à Fortaleza. O castelo o castelo da ilha de Santa Cruz. Uhum. mais um baía de Santa Cruz, mais aqui nós estamos aqui, nós estamos aqui. Estão a ver? Seitaria, torres, difícil corpo da guarda. Um peck, um Isto aqui é.. é um moru preliminar. E ali temos outro painel, vamos é ver para os é para rochedos. É. Se calhar deve ter aqui um sítio secreto. É. Se calhar é até ali, o oh, que temos ali? Ora, o que é que é disso? É até ali, <risos> deve ser uma passagem secreta. Se calhar, é para as rochas. O caneco está quase a querer De formas rochosas. Interesse é. geológico. Vamos ver. Vai subir aqui a corta-mato. Ah, tá, aqui está a tal baiazinha. Até piscina particular. Né? para piscina né? Depois guardas tomarem banhos assim do corte delas. É incrível, para as donzelas, na altura de choneca já é militar. Né? Umidade reduzida podem vir aqui se quiserem. Vamos ver aqui, bonito. O que é que temos aqui deste lado? Temos aqui as muralhas, a ah, Batalina na praça, vamos ver. E ali, lá ao fundo estamos a ver o de Arcos, lá ao fundo, o ator Dercos, não se com o vídeo também, está o um link na descrição e aqui no vídeo, o Kevin Risse está a fazer propaganda dos próprios vídeos, é não, é Martin, ah, lá, não, é aquela rampa que vem até ali, ah, aquela rampa que está ali ao fundo, aquela rampazinha ali, sim. aí está aqui, né está. é, as pessoas passavam aqui antigamente, não era o caminho, eu acho que sim, é aqui está a fundar, está aqui os coisas postos, sim é, pastinha os postos ali, as pessoas passavam antigamente ali, ali, Vai lavar a roupa. Vai lavar a roupa, pois. Nota-se ali, está ver que os postos ali, que me disse ser por aqui. Deve ter, pois, o mar deve, deve ter subido, já não deu a permitir a passagem. Assim, é, mesmo assim, Vê-se aqui por este lado se calhar, É ver, tendo os postos, a é vir para cá. E depois devia ter para aqui, talvez devia para aqui por este lado se calhar. Não ter vindo para aqui, Deixa ali e ver se consegue se ver bem onde é que vieram. Podramos câmios mas. nesta pedra deve ter sido aqui para este lado vinha. Na década de 1970. É vamos lá continuar. Está aqui as torres do castelo aqui. Ali. E depois para, para, para dispararem. Sim, vamos lá ver. É aqui a volta. Continua aqui a falta. Que é que isto seria a prisão? A prisão não. Isto é um, um lugar estratégico Quantos tiros é que eles devem ter afundado em quantos barcos com os tiros Vamos lá ver aqui o que é que se passa aqui dentro não se passa nada How much ADVENTURES Aqui temos, agora já está Olha, Mas é chover bem parecia já não os miramos para ver mas é que está a começar a chover. Não. Bora, vamos acelerar o passo. Está a começar a chover. Dá que carece. Ah, que ah cacete. Vamos <risos> molhar <risos> outra vez. Ah, estamos partir a máquina. Nem Vamos por dentro. É só uma nuvenzinha. É Tem uma nuvenzinha. Está uma molhar lenta. Ah, Agora temos aqui mais... Essa é uma nuvenzinha. Diz a Lucília. Brega de Santa Cruz. É? Vamos lá. Vamos lá se abrigar ali de baixo. Aqui de baixo. Esta é uma nuvenzinha. A filho já está ali agachada. Agachada, não quer é, não, não é melhor outra, não vez, não. outra vez. Vamos Vai, lá que isto passa depressa. E o ouvido? Já nos abrigámos da chuva. Da nuvem passageira. Vamos lá ver agora com atenção. Aqui é o painel, é este painel. Então, ah, Isto é como é antigamente Muito bem Já vimos ter do meio ambiente baixa superfície do mar Debaixo da superfície do mar Debaixo ah, é é da superfície do mar, ah? superfície do mar. Não, isto é, Deve ser aqui um barco Um barco e outro barco estás a ver isto aqui é o um mar E aqui é a terra que as casinhas Aqui. Pois deve ser esta parte aqui à frente se calhar Baía de Santa Cruz, desce aqui a Baía de Santa Cruz então aí está fora o de Hércules Toro de Hércules, é? não que o vídeo como já tinha dito É ali que ela está ali à frente Tu vê aquela coisa branca que está ali do lado esquerdo? É do lado direito Toro de Hércules aqui neste canal Vamos lá continuar Pois aqui que vale a pena que isto agora era só a volta Vamos lá por aqui Vamos já por aqui. E para baixo é o resto do caminho. Temos que baixar a filmagem por causa da chuva. Senão está tudo estragado. O que é que temos aqui deste lado? Aqui mais uma gravura. Ah, olha lá que gravura, Kevin! Aqui a gravura do, dos ataques. Os batavias a tentarem subir aqui as muralhas e a dispararem os inimigos. Coruna, construída, castelo de fortificação para defesa dos ataques dos piratas e inimigos O Filipe II, mandou construir o castelo de Santa Cruz hein? Tem um o ataque dos piratas, olha é aqui os piratas aqui, tem, tem aqui, os gays aqui com, com, com o lenço na cabeça Os piratas e os inimigos ah, temos aqui Engraçado, um castelo engraçado aqui nesta ilha. que o Débora coisinhas? Os castelhos são todos parecidos uns aos outros. Dá para chegar por baixo, se quiséssemos ir. Ainda vamos. Débora até essas coisinhas voltas todas. Sim, tem. Lá a Ebra também tem. Agora, temos aqui um, uma porta. É que um portão. O que é que tens aqui? É os horários e é as coisas. Sábados de tal e tal e tal. E turístico. Tal e coisa. Ok. Para 10 aninhos, não é? Tem de Fauna, flora, etc. Temos aqui vários. O ah, de de quê? Dentro de pinguins? Sim, ah, em <risos> é qualquer sério. Ah, desde de Corunha para descobrir a América, pois. Gastem aqui pinguins, mas não é daqui. Estava a ver. Isso aqui é o sustante? Quadrante, quadrante, não é o sustante? Ai, ah, aí, a escola. Ensinar este é o sustento, Kevin. Temos ali mais o quê? Muito bem. Mais descobrimentos e etc. Alexandre Von Volk. Um Os barcos. Hein? E ele Fortaleza ali. Esta é o. Descobrimentos científicos da América, estão a ver? Partiram daqui da Corunha. Descobriramento científico da América. Foram até a Filadélfia. Ah não é isso, o Bordeaux foi até a Filadélfia. Corunha foi até Cumana. É, Cumana. Foi até Cumana. É isso. Muito bem, muito bem. Telescópio, temos aqui mais. Oh, esta aqui é a Torre de Hércules. Este aqui já sabemos onde é que ela está. Mais aqui, ali. Ok, ok. Temos que apertar um bocadinho as filmagens porque isto é capaz de chover. É capaz de chover. Isto não está assim muito. Navios a atacar, etc. Aqui o famoso Paris-Madrid. E ali, página tão bonita, como é que era o castelo? Um pintura engraçado. Península. escritas Deste lado. E ali temos aquela gravura. Deve simbolizar os povos também que de descobrimentos. Uma ave morta, na natureza morta, nasce de vida nova. Depois faz o ciclo. As árvores. Isto aqui está fechado, não dá para respeitar para dentro. e é lá. Está é engraçado. Aqui o símbolo. Era Vamos entrar, sim, é? Vamos Entra. Estamos à exposição. É é ali. Ali, ali, ali. Temos aqui a. Está Sim. Vamos a entrada. Temos aqui a entrada. Temos aqui a chila ou a nós. a volta e entramos ali por aquela porta ali vamos ali pela porta mais um barco Olha, vida marinha lado temos... Aves. Turismo de biosfera. Ao leir os animais nos livros. Exposição. Memorial. É uma exposição. É uma exposição de arte. Pois não tem nada a ver com. Aqui com o conhecimento, aproveita para, para depois pôr aqui arte. Tudo bem, mas isto nós não. Não é o tema do vídeo. O tema deste vídeo não é arte. Não é nada que. Nunca. E ali pronto, e aqui acaba, por cima acaba. Não se pode ir, é só esta parte. Ok. Obrigado. É só esta parte. Vamos lá ver ali. Para aquele lado põe para cima. Ir põe cima. para a água, pois... cima, se até uma habitação. Ah, uma habitação qualquer coisa. Não a mira, não tenho... mas para até olha, estás a ver? Chivinhas. É. Tem que chivas, ali, para o mundo. Esse aqui ok. Reservas da Biosfera, Espanhola, Alright, como dizem os ingleses, Biosfera, pequenas reservas. Temos aqui conviver com a natureza. Olha cá temos, também temos, também temos ali filme disto, nós não vai chamar o nome daquilo, aqui junto onde secam os cereais, aqui junto à praia, também filmámos, podem ver também o link na descrição, e temos ali a reciclagem, o tour está fechado, não podemos subir lá acima, aqui, aqui é, é o portão onde viemos, viemos não, é a entrada principal, e temos ali daquele lado, dá para dar a volta, um bocadinho, a biosfera. que é também a coisa biológica. Temos que a maré vazia. A maré vazia está tudo todos moluscos, olha. Ah, é assim, os choques e os chocos e os, e os pois povos. Pois até as pedras são negras é para ter isto. É para ter oriços, pedras uhum. negras. Isto é, isto é choque, eles aqui comem muito isto. Um povo octopus. Isto é navalheira. É Temos ali a vista, a vista de cima. Ah, não é? Vais a ver, nota-se um bocadinho ali, estão a ver agora ali, a parte, que andava antigamente, e aqui é, a é vista. Este lado, oh, está aqui um bocadinho, um sítio secreto. Isto deve ser aquela parte ali para baixo, ali quando estivemos ali em baixo, deve ter alguma coisa a ver com aquilo. Veste lado o que é que temos? Pombal único. Tem é aquela rocha dos pombais. Vamos aqui os telescópios. É sempre assim, é preciso ter uma moedinha com certeza, ou não? Ah, isto está tudo com moeda. Tudo com moeda? Pois? É olha, isto aqui não precisa, não é? Não é preciso moeda? Não. Vamos lá ver. Isto não precisa moeda este. Não precisa é preciso de moeda? Epá, uma coisa de borla, não é? Não ir, o que é estás a ver? Olha, quer ver a tal passagem. Ah, ver a tal passagem aqui, não Ai, tão giro. Vamos ver a passagem bem mais perto. Ai, olha tão bonito. Uhum. Até que... pois é pá os arbustos é que não deixam ver podes ver, ver não pode não não se consegue não aqui com não não não não não não não não não lá ver. não não não não não eu não não não não não que não não não não não não não Depois não não não não não não não não não é tem bom, tem é é é daí deve dar também, ela é Quer ver se isto é consegue ver, alguma é uma coisa. que consegue ver, sim. É, o que, é que se vê para ali? Está um bocado desfocado à frente. É, sim. está desfocado. Está desfocado, dá é para ver, mas está desfocado. a ver é o de lá ao fundo? Sim. Vê-se. É ver o lá ao fundo, Kevin. Óculos, ao fundo, vocês viram o Tordercos? Hum. Ali o Tordercos, lá ao fundo, ali, aquela cozinha do lado esquerdo, Sim. direito, quer dizer, direito, ali daquela torre branca. Tordercos, ali vai, Pronto, Vamos. Bom, mas agora temos mais mais para fazer, temos que ir para o outro lado, Não paramos. É uma estampa da área. Mas o que? Não dá para descer. É foi. Sim! bem! <risos> Agora vamos lá. Vamos lá. Temos aqui a porta. A porta do Castelo. Ora. Ainda há uns metrozinhos até ali à ponta. Até Luciano então, o, o que é que achaste do castelo? Bonito. Não, essa é a mesma história, é, sempre é bonito, é bonito. E o Kevin? Bonito. É. Bonito. Olha todo a mirada deles aqui. Como é que era bonito? Cobrar, é como é mas que... deve ser por ter a, a, a, as posições, já ganham das posições. Que mas como é, que, como é que é a música do outro? Bonito, bonito, era bater no quinto. é bater no Ah, agora viste? Vais a ver como é que é? Pronto. E aqui me despeço, aqui do castelo. Um beijo a todos. Tchau. tchau Vamos lá fazer Deus, Kevin. Tchau. meu Deus. Logo, vá, tchau, até logo. Subscreva o canal. A continue. Tá a a tchau. Tá a tchau. Olha o avião ali. É. Até breve. Tchau. Até logo. Umas chivinhas Hein? É lá, é lá. E a lá. se tivesse, se o Porto de Cofo tivesse lá, se o castelo arranjadinho, ou tivesse a ou tiver o pescar de pois. O dia de pois, tivessem em ia si, lá, podiam fazer um passadiço, que aquilo. Ah, passadiço não andava. Até lá? Não. Até a cinta grande? É. Ah, Não, tudo? Ah, não andava, não, não, não, não, não podia. Não podia? Não. É muito longe. É muito longe? Não sei. O que será? 400 km É lá! É, é, é! É para si quase fui andar até lá? Parece, parece que é, mas é! Castelo de Santa Cruz! Castelo de Santa Cruz fica aqui nesta ilha!